Sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje tem tutorial fácil, fácil, barbadinha e rápido, porque num dia dá pra fazer esse bucket aqui, ó, no instalar de dedos ou quase, num crochêzinho, né? <risos> É um tutorial super fácil, eu usei o fio jeans, que dá esse efeito bem bacana. Fiz nessa outra cor clara também, mas confesso que eu tirei foto e tudo, mas eu gostei muito mais dessa escura, beleza? E antes de começar, para tudo, curte o vídeo que ajuda muito a evoluir o canal, Compartilha esse vídeo com as amigas também, assiste e volta aqui pra comentar, me dizer o que achou é e me dar sugestões de próximos vídeos também, certo? Se vocês não são inscritas nesse canal, não sei o que vocês estão fazendo ainda que não se inscreveram, ativem o sininho de notificação e fiquem preparadas, porque esse ano esse canal vai bombar. Então, prepara a agulha, prepara o fio e vem! Bom, pessoal, pra fazer essas peças eu usei o fio jeans, tá? O claro é na cor... 8741 e esse azul aqui é na cor 8742 tá só que olha só esse aqui que foi a peça piloto que eu fiz eu usei um novelo certinho tá e já esse aqui que eu tô gravando pra vocês eu precisei nas duas últimas carreiras e meia pegar o fio de outro novelo, tá então acho que mudou um pouco a tensão do ponto ou talvez Aconteceu de esse novelo vir um pouquinho a mais do que o normal e esse um pouquinho a menos, talvez, compensou. Então, eu vou passar uh, as medidas todas, né, que vocês vão uh, utilizar. E se vocês fizerem do meu tamanho, pode ser que com novelo dê, ou se fizer com uma carreira a menos de aumento, com certeza um novelo dá, certo? E a agulha é uma agulha 3 milímetros, certo? Uma tesourinha, uma agulha de tapeçaria e um marcador de pontos ou se não tiver um marcador de ponto pode ser com o fio mesmo que a gente marca só para saber o final de cada carreira certo vamos lá saca dou sorte de tirar esse, esse fio aqui desembolar vamos é. É, <risos> OK desembolei então vamos lá o trabalho a gente vai começar pelo topo aqui do chapéu tá e ele é um trabalho em circular. Então, a gente vai começar fazendo um anel mágico, beleza? O anel mágico, eu dou uma voltinha aqui na mão, puxo o fiozinho pra cá, seguro e fecho com a correntinha. Esse fiozinho que tá dentro aqui, eu coloco pra fora, beleza? E agora, eu vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Tá bom? Seis pontos baixos. Aqui, a gente já pode fechar o anel, que é puxar essa partezinha aqui. E eu uso sempre o marcador de ponto no último ponto que eu fiz a carreira, tá bom? Agora, o chapéu todo é trabalhado pegando somente a alcinha de trás do ponto, aqui, ó, tá? Quando a gente tece o ponto, normalmente, a gente faz o ponto pegando as duas alças... Nesse, do início ao fim, a gente vai pegar só na alça de trás. Porque é o que vai fazer esse efeito dessas listras aqui, ó. Isso aqui é a alça da frente que a gente não pegou, tá? Então, na sigla, normalmente a gente usa muito o nome grume, o b -L -O, que, é, que em inglês é de pegar somente na alça de trás, né? Back loop only tá bom? Então, agora a gente vai fazer seis aumentos, né? Então, um aumento são dois pontos no mesmo local. Então, eu vou fazer, ó, pegando a alça de trás aqui, ó, fiz um ponto baixo, vou fazer mais um no mesmo lugar. Aqui eu fiz o primeiro aumento. Aqui, novamente, ó, dois pontos no mesmo lugar, certo? Isso até o final da carreira. Ó, cheguei aqui no, no último ponto que tava aqui da carreira anterior. Eu abro o marcador, e não esqueçam que é aumento, então, tem que fazer dois, tá bom? Beleza. Fechamos a carreira de número dois. E agora, a gente vai começar a fazer uma sequência de aumentos aqui, tá? O que que a gente vai fazer? Vai repetir uma sequência até o final da carreira. Eu vou fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Vezes seis, vai ser até o final da carreira, tá? Sempre lembrando de pegar uma alça só: um ponto e um aumento aí, repete a sequência: um ponto e um aumento. E finalizo a carreira aqui com um aumento. Agora é o seguinte. Todo o restante da parte de aumentos vai seguir sempre essa sequência de seis aumentos por carreira, tá? Então, olha só. Nessa aqui, na carreira três, eu fiz um ponto um aumento e um ponto um aumento. Na carreira quatro, vai ser dois pontos e um aumento, dois pontos e um aumento. Na carreira cinco, três pontos e um aumento, três pontos e um aumento, certo? A gente vai fazer isso, deixa eu conferir aqui, até a carreira 15. Que vai ser de 13 pontos e um aumento, tá? Só que o que, que eu faço? Eu distribuo esses aumentos, para eles não ficarem no mesmo lugar. E a peça ficar redondinha e não ficar um hexágono, certo? Até tem um vídeo onde eu explico como é que faz isso. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês, tá? Então, para facilitar, eu vou deixar toda a receita na tela até a carreira 15. E é só seguir a sequência de aumento que eu coloquei, que vai dar certinho. Ou, se vocês preferirem... Fazerem uh, contando um, um ponto e um aumento, dois pontos e um aumento, três pontos e um aumento, vai ficar mais um água, mas depois no chapéu vai dar certinho, tá? Até escolher de vocês. Ok, pessoal. Finalizei aqui a carreira 15, que é a que termina com 13 pontos e um aumento, né? A repetição, tá? Isso aqui eu tô fazendo por um tamanho adulto, tá? A medida da minha cabeça de circunferência é 55 cm. Pra vocês terem uma ideia, se vocês querem fazer um tamanho menor, aí vocês diminuam esse número de carreiras. Ou se vocês quiserem fazer para uma cabeça maior, vocês façam uma carreira a mais ou duas de aumento. Aí vocês vão testar, certo? Pra vocês terem uma ideia, se forem fazer com outro material que não esse, né? Pra, pra ver a medida, dá 18 centímetros, mais ou menos, certo? Então, se vocês fizerem com outro fio que o número de carreira seja diferente, 18. E a mesma coisa, aqui eu fui até a carreira 15, mas se vocês estiverem fazendo com um fio mais fininho... Na carreira 15, vocês vão chegar nessa medida. Então, vocês sigam fazendo a mesma, os mesmos aumentos, né? Eu parei 13 pontos baixo um aumento. Na próxima, faz 14 um aumento, 15 um aumento, 16 um aumento, certo? E se vocês estiverem fazendo com um fio mais grosso, pode ser que vocês cheguem nesse 18 antes da carreira 15, né? Então, é uma coisa bem... Uh, fácil, porque vocês conseguem fazer do tamanho de vocês, tá bom? Agora aqui, aqui eu tô esticando até, gente, mas, ó, se vocês ficarem assim avalado não tem problema, porque que a gente vai seguir agora, tá? Aqui a gente fez a parte de aumento, agora a gente vai fazer a parte que não tem nenhum aumento, ó. Se vocês repararem, a gente aumenta até uma parte, a gente vai fazer uma sequência sem aumentos, e a gente vai retornar a aumentar depois pra fazer a aba, tá? Então, agora, da carreira 16 até a carreira 24, sem nenhum aumento, certo? Então, vão ser 90 pontos baixos por carreira, certo? Então, vocês façam essa repetição de carreiras... E eu retorno aqui, depois da carreira 24, com todas elas prontinhas pra gente seguir pra parte final. Ok, pessoal. Finalizei aqui a carreira 24, tá? Fizemos essa sequência aqui sem aumentos. E eu vou medir aqui pra vocês, pra quem estiver fazendo com um outro material, ver mais ou menos o tamanho que ficou. 15 centímetros... Uh, sem repetição em aumentos, tá? Agora eu vou fazer a parte de aumentos, que vai ser essa aqui, ó, que vai ser a parte da aba, ó. Pode ver que aqui segue sem aumentos, e aqui a gente já tem uma, uma parte com, com aumentos, tá? Então, aqui, antes da gente fazer essa repetição sem aumentos, a gente tinha parado a última carreira com aumentos, ela foi a carreira 15, né? que era 13 pontos baixos e um aumento. E aí, depois, a gente não fez aumento nenhum. Agora, a gente vai continuar essa sequência. Então, agora, carreira 25, a gente vai fazer de 14 pontos baixos e um aumento, tá? Só que eu vou fazer aquela distribuição dos aumentos. Então, eu vou fazer sete pontos baixos, um aumento, e aí, vou começar a repetição. 14, um aumento, 14, um aumento, e finalizar com sete pontos baixos, beleza? A gente vai fazer essa repetição de aumentos essa sequência até a carreira 32 que vai ser com 21 pontos baixos e um aumento, tá bom? Então eu vou deixar na tela para vocês. OK, gente, finalizei a carreira 32, que era de 21 pontos e o um aumento. Tive que, ó, emendar aqui, colocar outro novelo. Tá? pra fazer as últimas carreiras agora nessa outra peça que tinha ido um novelo só então pode ter tido diferença de quantidade, né? Uh, no novelo e diferença de tensão de ponto também, né? então agora, a carreira 33 a gente vai fazer só ponto baixo, tá? sem nenhum aumento que a gente tá chegando pertinho agora pra finalizar então faz essa carreira só com ponto baixo Ok, pessoal? Finalizei a carreira 33. Agora, a gente vai para a última carreira da peça, que é a carreira 34. Que é um acabamento, que vai ser pontos baixíssimos, tá? Só que continua pegando na alça de trás, ó. É aquele ponto que tu só puxa direto, ó. Certo? Inseriu a agulha, puxou direto. Cuidem só para não fazer muito apertado, tá? Deixa a mão soltinha, ó. E vai fazendo... Só ponto baixíssimo. Eu acho que fica bacana, porque fica esse acabamento aqui, assim, sabe, na borda? Fica mais bonita a peça. E essa aqui é a última carreira. Ó, gente, finalizei aqui. Vou cortar o fio, vou puxar. Aí, vamos pegar uma agulha de peçaria aqui, pra gente fazer um acabamentinho. Seria aqui, no pulando um ponto, aqui, e vou voltar esse fio pra cá, ó, pra gente imitar esse pontinho aqui. Já vou passar até por baixo daquele, daquele outro ali. Ó, certo? E aqui, eu vou esconder, ó, um por cima e um por baixo aqui. Porque esse fio, quando o fio é estampadinho assim, a gente enxerga menos também, né? Os acabamentos. Vou botar mais lá pra dentro, pra não aparecer aqui na bota. E vou cortar. E vou cortar esse aqui também, que foi o que eu conduzi quando eu troquei de novelo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ó, aqui os dois. Comentem aqui no vídeo, é muito importante, tá? O comentário no vídeo e me digam sugestões de próximas peças, tá bom? Beijo, até a próxima.